O SCI Zero Condomínios é um sistema simples, básico e acessível para síndicos e pequenas administradoras de condomínios. O sistema possui toda a parte cadastral de condomínio, bloco e prédio, faz a provisão de despesas e oferece diversas formas de rateio com preparação por coeficiente ou por apartamento. Na parte financeira, o SCI Zero Condomínios realiza a emissão de boletos e envio de arquivo de remessa para o banco, além de ter a baixa manual para o controle de recebimentos e toda a parte de prestação de contas para o condomínio. Música o sistema possui relatórios de entradas e saídas e gera demonstrativo mensal, demonstrativo de apartamentos e relatório de recebimentos e devedores. Organize seu condomínio com a gente, acesse sc 60combr e saiba mais.